E aí, povo da camicleta, ó, <risos> tô pronto aqui pra mudar o visual, hein, que tal? Agora, nós vamos aqui ver como é que vai ficar esse negócio aí, uhum. visual 2022, pós-pandemia. Aí, povo, chegou, ó, o cabelo, ó, agora vamos fazer a transformação com o Igor ali, ó. Valeu. E aí, Igor, o que que tu acha? Fica legal? Olha aí, 0,1 espessura e 120 né, de densidade, 110, 120. Então, vamos lá. E aí, pessoal, estamos aqui colocando uma prótese capilar com o Igor no Cabelo Mais em Porto Alegre. Então, ele faz primeiro a preparação do, do couro cabeludo, eu tive que deixar crescer nas laterais o cabelo que sempre usei o cabelo zero né totalmente sem cabelo já estava bem é, resolvido com a minha calvície então para aqueles que dizem né para ti esses comentários já ouvi tem que tem que se assumir eu acho que quem diz isso é porque não tem coragem de fazer o mesmo que eu fiz tá Simplesmente são comentários que eu, eu repito aqui porque eu acho importante para aqueles que têm vontade de fazer de que as pessoas que, que tentam te colocar para baixo ou dizer que esse cabelo não é teu, isso não importa, né? O importa é que você tem que ser feliz. E essa experiência até é está me deixando bastante feliz. Porque quando... A gente começa a perder o cabelo lá, quando era jovem ainda, uns 30 e poucos anos. É, a gente fica muito preocupado e, e, e, não, e não consegue realmente nessa fase. É mais difícil a gente se aceitar, né, mudando toda a sua aparência. Mas com o tempo isso aí passa e a gente vê que não tem problema nenhum. No entanto... O processo inverso, ele é muito gostoso também, né? é muito, uh, te deixa muito feliz, então eu sugiro aqueles que, que pretendam um dia voltar a ter cabelo, que façam logo, façam essa experiência, se não gostar é fácil, é só tirar e, e, e zerar a cabeça ou usar do jeito que mais lhe convém. Né? A prótese ela é um, ela é feita com cabelo natural e tem cabelos brancos que esses não são naturais porque eles não deveriam pegar essa pigmentação quando da fabricação da prótese. Ela é colada com duas fitas basicamente, ou uma fita que que derrete, que é, existe vários modelos também, e a fita que não derrete, que chama de fita gold que tem um pouco menos aderência. No início eles usam essa que derrete para que ela fixa mais forte e possibilita fazer o corte, que é o que ele vai fazer agora. O corte e a, e a prótese então encaixar no cabelo que tu, você já tem. Né? Pode ver que ela vai fixando e fixa muito bem. Essa de colar, inclusive tomei banho de piscina, não descola. Só que com passar dos dias ela e eu peguei um dia muito quente ela derreteu e eu suei muito aí coçou demais teve noites assim que eu tinha vontade de desistir mas como tudo né, a gente tem que ter um pouco de perseverança e eu aguentei mas lá no sétimo dia eu voltei lá na cabelo mais fiz a, a substituição da fita pela que não derrete e parou de coçar eu estou bem feliz, agora estou me adaptando aí com um novo visual e, e postei tudo aí na internet, como esse vídeo também vou, vou postar. E a, os comentários são, são muito interessantes. Né? A maioria dos amigos, eles elogiam, né? eles te botam para cima. Já tem uns que dizem assim, vai cair com a água, cuidado com o vento tem que te assumir com a careca. Bom, esses aí, não, assim, não, me perturbar não me perturba, né? mas eu sou obrigado a dizer aqui, porque a minha intenção aqui é incentivar as pessoas, que não deem importância para essas, essas pessoas. Porque tem muita gente que não se assume né, nas suas vontades e, e gosta de botar os outros para baixo, né? E isso não é importante, né? E, e os verdadeiros amigos não fazem isso, né? E o que importa é você mesmo, tá bom? Vamos ver o resultado em seguida aí. E, aqueles que tiveram alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários que eu estou aí para falar sobre isso, tá bom? Aí, eu já mudei essa, essa frente aí, eu já mudei. Eu vou botar uma foto agora em seguida de como ficou. É, esse é o novo visual, eu saí de lá com o cabelo mais baixo, não sei se vocês observaram ali. Agora ali ó, o cabelo, depois que a gente aprende a mexer um pouquinho, aí dá uma melhorada nele, levanta. E agora a próxima, que eu já estou verificando aí para colocar, eu vou ver se troco a, a base para a base de tela. Não, que aí não se suar no meio e transpira. né? Vamos experimentar. né? Não custa. Esse aí é o visual. Caiu-se, caiu o cabelo. Olha aí. Vai lá, ajeita. Tô até pegando jeito já com o negócio aqui. E para aqueles que dizem que cai, não cai, olha aí, ó, não cai, ó. claro que eu não vou arrebentar, né, senão arrebenta arrebentar a prótese também. Ela é forte, mas não é feita para excessos, né. E aí está emenda. Agora, quanto mais a prótese é, for, ou melhor, para ser mais natural, o ideal é que ela tenha menos fios aqui na frente. É que eles chamam de frontal. Esse, esse modelo aqui tem muito fio. Bastante fio. Mas mesmo assim... Não importa, né? Olha aí. O que vocês acham? Comenta aí. Visual 2022. Depois eu vou fazer um, um vídeo. É, no, dia, no dia que eu fiz a... A substituição da fita. É, daquela que derrete pela fita gold, tá bom? Se alguém tiver interessado, eu faço, né? Vou postar isso aí para vocês. Aí. Show de bola. Até o próximo.